you <laughs> Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro RetroChallenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucardi no giro de notícias dessa semana, e dessa vez num formato um pouquinho diferente. Mas por que um formato diferente? Primeiro pra deixar sair do cantinho da tela, né? Ficar um pouquinho mais à vontade, e outra, pra gente poder mostrar os vídeos no YouTube diminuindo a possibilidade de tomar flag, né? Então vamos direto para as notícias. E por que a gente tá mostrando esse trailer do Sea of Thieves, dos piratas da Microsoft? É, isso é só uma brincadeira para falar que o pessoal da Team Executor, é um tradicional time que trabalha com destravamento de videogame, fizeram o destrave do Xbox 360 lá atrás, né? fizeram agora também o desbloqueio do Nintendo Switch e cobram pelo desbloqueio do Nintendo Switch. Eles foram presos, presos. É galera, eles foram presos. Hoje saiu uma eliminar nos Estados Unidos determinando a prisão de dois membros do Time Executor. Aqui a notícia, pessoal. Bowser preso e acusado de vender hacks do Nintendo Switch. Membros do grupo de pirataria eh, Team Executor foram acusados de 11 crimes. Né? Então é isso aí, pessoal. Bowser, na, é, na verdade, é um dos membros do grupo. É que, só para dar uma olhada rápida, dois membros de uma organização de hacking e pirataria de consoles conhecida como Team Hexkiller foram presos e acusados de fraude, um dos quais se chama Gary Bowser. É legal que ele tem o um nome de Pokémon e de Mario, né? Mas se você for um desenvolvedor com de pirataria em relação à da Nintendo é bom se preocupar, porque o pessoal está partindo para cima. Né? O caso da Team Hexkiller é de um pouquinho diferente, porque eles cobram, né? Pelo desenvolvimento e licença do sistema operacional pirata, né, e eles dizem que é voltado para homebrews e experiências e auxílio no desenvolvimento, mas na verdade não é, é pra pirataria, né então, sem maiores delongas tá aqui o pessoal preso, né e vai pagar multa e vai continuar respondendo o processo lá nos Estados Unidos um processo bem polêmico que já vem se, se arrastando há meses, né e que agora culminou na prisão de dois membros da Team Hacksecutor, né bom, como falam, é o risco do negócio, né <risos> fazer o quê? Galera, e nessa semana a gente também teve um evento de Pokémon falando da segunda DLC, The Crown Tundra, que vai sair no dia 22 de outubro, tá? Essa DLC, ela, na verdade, ela faz parte da, da DLC Pack anunciada no início do ano. E eles falam, entre várias novidades, você vai explorar uma área gelada né, e vai ser possível ter um multiplayer até quatro jogadores para fazer umas aventuras Dynamax. E também como novidade, você vai poder transferir os seus Pokémons do Pokémon GO, tá? Então você que joga Pokémon GO, tem aqueles seus Pokémon. Pokémon especiais e que também tem que existir na Pokédex do Pokémon Sword and Shield você vai poder transferir, tá? E parece também que nessa versão do no Crown Thundra, né, desse DLC, você vai poder também utilizar diversos lendários então vai ser bastante interessante né? Então, até colocando The Legendary Pokémon from the past games are back. Então, um dos grandes carro-chefes, na verdade, é a possibilidade de trazer lendários de volta, a, a transferência de pokémons do Pokémon Go e jogar nessa nova área. Né? Dizem que não é um dungeon assim, nossa, super interessante, mas de qualquer maneira vai estar tá aí por apenas 30 dólares a DLC Pack. Do, do Pokémon, sim, caro, com toda certeza, né? Mas é o preço que a Nintendo cobra, né? Aquela tradicional taxa Nintendo. Vai valer a pena ou não? Só a partir do dia 22 a gente vai poder dizer pra vocês, tá legal? Pessoal, e essa semana, ainda continuando a falar de Nintendo Switch, tivemos o um anúncio do novo personagem de Super Smash Bros. Ultimate, que faz parte do DLC Pack 2, tá? Ele causou um pouco de divisão. Né? Muitos gostaram, amaram Principalmente os mais novos Outros não gostaram né? Mas no final das contas Quem está vindo aí? O Steve do Minecraft né? Um personagem já tradicional Do jogo que vende milhões, é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, né? Pra Nintendo é um bom negócio, né? A gente gostando ou não do personagem, não tem como não dizer que comercialmente não é uma sacada de mestre, tá? Colocar esse mirininho que tá aí batendo a, a sua picareta, né? Até se a gente olhar no trailer, até o Mario não acredita muito que ele tá vendo. Né? É engraçado, tá? Mas é isso aí, tá vindo então o Steve, o Alex, o Zombie e o Enderman, Tá? Como personagens DLC do Super Smash Bros. Então, na verdade, a colaboração de Super Smash Bros. e Minecraft. Para quem tiver ansioso para jogar, com toda a certeza é um prato cheio. E essa semana também, pessoal, trazendo agora a notícia para o lado da Sony, é, tivemos uma péssima novidade. Tá? Os jogos na PlayStation Store aumentaram bastante de preço, tá? na média de 50 a 60 reais. A gente está trazendo a notícia aqui da IGN. Né? O Sekiro Shadows Die Twice agora custa 274 reais control 299 que é um jogo que dá para conseguir muito mais barato na Steam por exemplo os Vingadores foi para reais, The witcher a tá 207 sim os jogos subiram realmente bastante por exemplo The Last of Us 2, que lançou a 249 já tinha baixado bastante né baixado ainda tava por volta dos 220 reais, agora tá 279 tá Sony. A gente já tá numa situação difícil. Todos gostamos de PlayStation, Nintendo, PlayStation, Microsoft aqui no canal, tá? Mas podia estar tá, ter dado uma melhorada nesse valor, né? Porque elevar os preços agora, ainda mais a Sony, né, que é uma empresa historicamente conhecida por ter um preços melhores aqui no Brasil, deu uma bola fora, né? E falando em bola fora, gente, o que que temos de novidades também ainda pro lado da Sony? Foi anunciado um maravilhoso remaster do Spider-Man, lançado para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro em 2018. O jogo sim vai receber uma versão remasterizada para o PlayStation 5. Chega na data de lançamento do console, tá? É um remaster para se dizer praticamente inútil, tá? É um, a gente pode dizer que realmente é um caça-níquel. E como novidade, eles melhoraram um pouco os gráficos, travaram o, a taxa de quadros a 60 quadros por segundo, né? E não era necessário, tá? Pelo menos do meu ponto de vista, e como agora todo mundo gosta de falar se é bom ou não é pro consumidor, né? Eu acho que isso é uma péssima, porque poderiam oferecer, para quem já tem o jogo do PlayStation 4, que foi lançado em 2018, podiam oferecer uma atualização, né? Por que não? E quem não tiver o jogo, que compra o jogo no PlayStation 5, como um jogo novo, vem junto com o Miles Morales, né? Então, é engraçado, o Miles Morales, ele vem pro PlayStation 4, e o jogo do Playstation 4 vai como um remaster para o Playstation 5. E isso até que é previsível, porque já tinha saído uma notícia que o save do Playstation 4 não ia poder ser utilizado no Playstation 5, né? E agora veio o anúncio do remaster do jogo de 2018, né? E para justificar, fora a questão gráfica, eles trocaram o ator do Peter Parker. Trocar um ator com uma cara mais de moleque, dizem que fica melhor, mas eu joguei o jogo do Playstation 4 e achava o ator anterior uma cara mais madura, mais adequado pro contexto do jogo, né, que o Peter sempre tendo uma vida sofrida que ele tem, né, mas tá aí, Spider-Man remaster pra Playstation 5 na data de lançamento do console, pra quem não jogou, vai de remaster, ou pra quem... Se tiver indo o Playstation 4, pega o jogo a 160 reais edição completa com as DLCs na PSN. E ainda falando de Playstation 4, a gente teve uma quase boa notícia. Durante o dia 2, data de gravação desse vídeo, ficou disponível para download para quem quisesse se fosse assinante da Plus, o Bloodborne. Esse jogo maravilhoso, sensacional, não tenho nem palavras para descrever esse jogo, ele é incrível. Tá? Ele ficou disponível para download, então você ia lá, colocava para download como se ele fosse um jogo da Plus. Né? Bloodborne já esteve na Plus, mas não está mais. Né? E na verdade essa que seria uma boa notícia acabou <risos> se mostrando um erro, porque agora até no final do dia já não era mais possível fazer o download pela Plus, né? Para quem não tinha ainda, né? Do Bloodborne como um jogo gratuito. É, mas pra quem se aproveitou dessa falha foi bom enquanto durou, porque esse jogo é maravilhoso e pra quem tem Playstation 4 é, é realmente difícil não ter o Bloodborne né? porque é um jogo assim maravilhoso, difícil intrigante uma história da hora, olha, recomendo a todos então, essa quase boa notícia foi boa pra uns e nem tanto pra outros né mas de qualquer maneira tá aí uh, quem já jogou Joga de novo, quem não jogou, não deixa de comprar esse jogo que ele é maravilhoso, tá? Galera, e no dia 2, o que foi lançado também? Crash Bandicoot 4, It's About Time, o novo integrante da carreta furacão Com seu novo jogo para Playstation 4, tá? Já começaram a sair reviews com excelentes notas do jogo Falando que ele tem uma pegada mais voltada para os jogos anteriores do 1, 2 e 3 É muito interessante, gente, quem gosta de Crash não deixa de pegar, porque olha, estamos deixando rolar o trailer do jogo, e como ele tá incrível tá da hora demais, é a mesma pegada dos jogos antigos, tá mas numa roupagem completamente nova e já era de se esperar, né, porque ele tinha ele teve o Insane Trilogy lançado pro Playstation 4 o Xbox One, até pro Nintendo Switch, é uma boa pedida para jogar no modo portátil, né e agora tá aí o Crash 4 pro Playstation 4, gente, não deixa de jogar Crash é muito legal, e Sony de novo, né Baixa um pouquinho o preço dos jogos pra gente ficar um pouquinho mais feliz, né? Sua plataforma é tão boa, por que não deixar ela um pouco mais acessível? <risos> Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado por mais um vídeo de notícias aí, vocês acompanhando a gente no canal sempre. Obrigado demais. Muito obrigado pelo retorno no vídeo do Storytelling de Sonic. Realmente foi muito bacana o pessoal comentando, curtindo, compartilhando. Se você não assistiu ainda, não deixa de ver. Nós falamos dos 5 melhores jogos de Sonic ao nosso ver. Tá? E ficou muito bacana o vídeo, colocamos algumas menções honrosas, não é um vídeo metendo pau na série, é só pra falar do que tem de bom do nosso querido Sonic, tá legal? Mas é isso aí, gente, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, chamar o pessoal pra se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, tá legal? Retro RetroChallenge fica por aqui, aguardando vocês no próximo vídeo com jogos, novidades, gameplays, lives e tudo que vocês quiserem, tá legal? Tchau, tchau, valeu e muito obrigado.